Fala nação! Hoje a fazer é um vídeo aqui no canal falando gente, urgente. Saiu a notícia que Jorge Jesus quer voltar ao Brasil. É isso mesmo, é rapaz. Saiu a notícia aí que quer voltar ao Brasil. E olha, eu vou te falar tudo sobre essa informação. Mas antes, quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada. Compartilhe para galera, tá bom? Então vamos ver o vídeo, a ESPN falando sobre esse Jorge Jesus, que é o um Mister, voltando ao Brasil. E claro, ele tá sendo muito especulado aí sobre o Atlético Mineiro. Se eu vamos vão debater sobre esse assunto. Mas antes, quero, quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos pro vídeo. Teranaranaran, falava, eu falava alguma coisa forçada. lá que eu não entendi. <risos> <ó. Eu falava risos> Teranaran, não. Que foi adaptado pra idade <risos> porco, idade <risos> porco. Entendeu, entendeu, Lê? Então, já que o professor tá causando aqui, vamos falar do assunto que ele adora: Jorge Jesus. Ah, ele gosta. É porque... Eu nem vou falar, vou deixar pra ele. Então. Ah, meu Deus. Minha parte, pode passar. É Re... a minha também. Record, que é um jornal português, no seu site, traz a notícia: Jorge Jesus quer voltar ao Brasil. Já há conversas com o Atlético Mineiro. O treinador não está feliz no Fenerbahçe e pode regressar em 2023. Repito, notícia do Record, jornal português. Nossa reportagem, nossa produção, em contato com pessoas ligadas ao Atlético Mineiro, dirigentes, enfim, é, apuraram que o Atlético, o Atlético Mineiro disse que não houve nenhum contato, nenhuma proposta. Por outro lado... Já vimos, inclusive, é, não sei se foi o Rodrigo Caetano, mas enfim, pessoas do Atlético Mineiro dizendo já publicamente em entrevista, que não acho que foi o Rodrigo Caetano em entrevista na semana passada, que não está garantido o Cuca, Sim, foi o Rodrigo agora. Caetano, não foi? É, foi. foi. O contrato que... acaba agora, no final do ano. O contrato acaba no final do ano e não garantiu que o Cuca continue em 2023. Não fica, né? Falou, inclusive, independência de resultados, etc. E e não tal. fica. Por uma questão do, do Cuca ser esse cara... é é da Cuca, né, às vezes. Mas o Jorge Jesus, ele quer voltar e tem um porquê ele quer voltar. Foi onde ele deu certo, né? Aqui no Brasil, ele sobra. Fora, não. E ele não consegue metade das coisas com esse ímpeto dele, com essa, com essa coisa dele de, de administrar o, o, o time... Lá fora não funciona. Aqui no Brasil ele sobe. Então, por isso ele quer voltar também. No Flamengo, talvez ele não tenha mais espaço, porque o Dorival chegou e chegou. Agora, para onde ele pode ir com um elenco que ele pode ser tão bom quanto? É o Atlético Mineiro. Volta. Seria uma boa, Natália, para o Atlético Mineiro? O... Seria com a manutenção Jesus? de algumas peças e buscar outras no mercado, porque o Atlético Mineiro, nessa temporada, já viu que precisa reforçar. Mas, numa primeira análise... Esse negócio é melhor para o Jesus do que para o clube. Sim. Ah, então Qualquer o senhor fala tudo. o nome dele. Então o senhor já está já repensando e falar o, o nome do, nome do treinador. Que é bom, falado. professor. Parabéns e pela evolução. aceito, não é verdade? Porque não vamos nos esquecer que o primeiro contato, a primeira chegada dele ao Brasil é para ver um jogo do Galo. Eu lembro da né? imagem dele era, assistindo. Era para vir para o Galo. Exato. E aí depois ele acaba indo para o Flamengo. Agora é essa a questão, eu acho melhor para ele do que para o clube que o trouxer. E, e no Atlético ele ainda tem um conforto, ele se livra daquele estigma, porque reassumir o Flamengo seria uma carga pesadíssima. Iam cobrar do homem simplesmente mais títulos do que derrotas, que foi o que ele fez na primeira passada. Mais do que ele fez na primeira passada, se ele ganhou três, ele ia ter que ganhar quatro, cinco. Ia ser uma loucura. É no Galo é mais confortável. e Mas analisando... essa situação, se acontecer, é só uma ponte, tá, Celso? Pode ter certeza disso. Ele volta ao Brasil, Como assim? pelo Atlético Mineiro, pra ficar... Claro que é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida que um dia Sim, é só... o João Jesus volta ao Flamengo? Zero de dúvida. Ele é a bola de segurança constante na boca dos dirigentes. Ele é um objeto que retroalimenta o sonho do torcedor. Ele Sim, volta ao Brasil, é se que for que... o caso, pro Galo, e já ali pertinho, né, um voo de uma horinha e tal funciona assim, ele sabe jogar com as peças do futebol brasileiro, ele é muito bem é, assessorado pelo seu staff ele conheceu o futebol brasileiro ele percebeu o que que tem juízo de valor aqui, essa questão da pegada popular, essa questão do, do, da interferência direta do torcedor no dia a dia do clube, o Rafa, ele voltar pro Atlético é o primeiro passo, ele voltar ao Flamengo não tem dúvida quanto a isso Flamengo você ou seleção? Deixar, o, o Rafa, você vai deixar o torcedor do Galo magoado com a sua afirmação o Jorge Jesus quer usar não, o galo como eu, ponte para voltar para é o Flamengo? Sim. É isso? É o que eu acho, é o que eu acho. Conhecendo bem algumas pessoas que conhecem bem, eu não conheço bem o Jorge Jesus, mas conheço pessoas que conhecem bem o Jorge Jesus. E eu posso dizer isso aqui, tá claro para todo mundo: que se isso acontecer, é um movimento prévio, é uma espécie de primeiro estágio, pode depois ir para o Flamengo. O torcedor do Atlético vai ficar chateado comigo, não, porque eu não estou falando nenhuma é mentira aqui. Eu estou dizendo aquilo que tem relação direta com o que está ocupando a mente do Jorge Jesus. Ele vai voltar ao Flamengo um dia, ele quer voltar ao Flamengo um dia, ele precisa disso para ele, a torcida do Flamengo quer, ele é bola de segurança para os dirigentes, tudo conspira a favor para isso acontecer. Vai acontecer, e talvez agora se acontecer algo com o Atlético Mineiro, é, é o primeiro estágio. Eu estou sendo muito direto e reto nessa minha observação aqui. Ele não pode fazer uma história bonita no Atlético Mineiro? Eu acho que até tem que fazer alguma coisa suficientemente bonita para que ele seja lembrado, inclusive, para o Flamengo. né Porque não vamos esquecer que o Dorival está fazendo um belo trabalho, a situação já não é anterior, que ele voltaria como salvador, ele teria, pelo que tudo caminha, ele tem a concorrência de um técnico que pelo menos pode ser campeão sul-americano, a mesma coisa que ele foi, então... E da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Agora, eu acho que é um conforto para ele, é um anteparo, qualquer que seja o clube, antes do Flamengo, é um anteparo para aquela cobrança mais imediata. Se ele volta para o Flamengo, ele tem que ser o Redentor. Passando um pouco tempo, fazendo uma ponte, e a gente está falando do Atlético como ponte, por méritos do Atlético, né? Porque hoje, poucos clubes brasileiros podem ser essa ponte. Você tem que ter dinheiro Sim. e a disponibilidade do cargo. No Palmeiras, o Jorge Jesus não emplaca. No Flamengo, hoje, também não. Sobrou o clube atlético. Mas brasileiro. ele emplaca, no atle... porque aí entra também uma questão... Sobrou o clube é... atlético. Vocês estão so... jogando pesado com Sobrou o Sobrou no hein? sentido da, da grana. São os três. Ah, é o trio que entendi. traz o Ah, tá, tá, tá, tá. Mas ele emplaca em outro clube brasileiro? Aí fica também uma grande interrogação. Porque o que ele fez com o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tinha, teve outros técnicos, tiveram outros técnicos que falaram que faria tanto ou muito mais com aquilo... Mas é, é, ele, chegando no Atlético, ele vai ser tão bom. E se ele não for bom, não, não tem o um si. É que... Não há garantia. Ele enterra de vez a passagem dele no Brasil falando, ah, ele foi ali, foi uma exceção na carreira dele. Não, não. Falou dele. Que não, é? né? Ele pode ser... O Rafa vai falar, mas Batalha. mesmo que ele vá muito o mal atrás Atlético no Mineiro, assim. torcida do Flamengo sempre vai ter aquele, aquele amor, afetite. aquela aquele volta, né? aquele, aquele Aquela recepção carinhosa Quando o Jorge é Jesus quiser dia... Ou não, Rafa? Hoje é dia 22 de setembro é, Anotem isso aí é, Vamos lá, tudo exercício hipotético Nós estamos discutindo né, Sobre algo que não é tangível Porque não existe nada É apenas uma informação de um ótimo jornal o Português, o Record De muito potencial de apuração A equipe lá é muito boa é, e a gente deve respeitar a informação, estamos debatendo em cima de uma informação preliminar. Supondo que isso se desenvolva e supondo que o Jorge Jesus não tenha performance no Atlético Mineiro, ele vai sair do galo, vai ficar disponível, vai participar de programas de transmissão em TV, daqui a dois, três meses o Flamengo ficará vulnerável, o técnico do momento vai sair e o primeiro nome da lista vai ser quem? Quem? Vai ser quem? Jorge Jesus, Anotem, hoje, dia 22 de setembro. Mas é, peraí, ó. se ele estiver bem no Galo, o Galo jogando não, mas muito. Ele nem tá no Galo, Abel. Ele, no... ele tá no Fenerbahçe. Eu não, não, não tô tá entendendo não. nada dessa conversa aqui. Calma, mano. Ele tá no Fenerbahçe. <risos> Sim. Ele montou elenco pro Fenerbahçe. Ele tá insatisfeito pro Fenderbat. Peraí, peraí, peraí. Não tô entendendo mais nada. Você não entendeu? Você estava dormindo? Não, eu estava... Não! Ele, ele não tava de fone, cara, ele, tava ele tava com fone. Já tem, Já. português record. Disse eu que... Ri, eu vi, Ai, eu vi. Aí <risos> ele vai falar, eu tô dormindo vocês estão sonhando. Porque o já não boa, tem nada de Jorge nada Jesus. não tem nada da conversa. Eu <risos> <Como> não, <risos> Não, eu, eu, eu tô brincando, obviamente. Eu vi ali. Eu também estou brincando com a minha. Não, eu sei disso. O Jorge Jesus está insatisfeito no Fenerbahçe, mas eu não tô entendendo é essa parte que eu não entendi. Ele não montou um grupo que o Fenerbahçe contratou jogadores que ele pediu. E o Rafael falou de uma situação que é uma realidade. Ele é um técnico muito midiático também. Isso faz parte. Está no pacote. É, ele sabe. As pessoas que trabalham com ele, me parecem, também sabem.